Não fazem nem 48 horas que o novo Counter-Strike foi lançado e já temos algumas novidades minimamente polêmicas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão 337. Vem comigo, rapaziada, que eu queria contar tudo para vocês.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 I've been down here Bem rapaziada, o CSGO atualizou e como toda a grande atualização, muitas coisas vazam. E o que vazou aqui me deixou um triste por um lado, porque aparentemente não teremos o botão sonhado Tomahawk. Porém, duas novas facas. Duas novas facas polêmicas, eu, eu vou ser sincero, não gostei. Mas assim, não vou ser contra. Até porque meu minha opinião não mudaria em nada, mas assim, eu não gostei. Quem gostou, que compre. Eu não vou comprar. Mano, que as pessoas podem queimar com isso que eu falei agora e esfregar na minha cara no futuro. Talvez eu queime a língua. Indo direto ao ponto, na madrugada de ontem, o Gabe Follower, ele mesmo. Descobriu e revelou para nós dois novos modelos de facas encontrados nos arquivos do jogo A primeira, que parece com um facão, chamada Kukri É uma faca já existente no Crossfire Então quem joga Crossfire sabe exatamente da faca que eu estou falando Porém, não é de hoje, na verdade já faz um tempo E exatamente por ser uma faca muito popular em outro jogo A comunidade, diversas vezes, através de mods, já portou essa faca para o CSGO Óbvio, a Valve nunca fez isso de maneira oficial Porém, está fazendo agora, então é bem provável que uma próxima grande atualidade do Counter Strike 2, talvez na primeira caixa do jogo, a faca Kukri esteja ali disponível, e como eu já disse não só já existiam algumas imagens dessa faca no CSGO, né, no caso no CSGO Source 1, como também já fizeram algumas simulações de como será essa faca no Counter Strike 2, e aí rapaziada opinião sincera, o que vocês acharam? Mano, eu já dei a minha, assim, não sou contra, mas não é uma faca que eu teria, eu não gosto desse tipo de faca muito grande, eu não gosto de Bowie Knife por exemplo, e essa faca aqui, aparenta Inclusive ser maior que a Bowie. Óbvio, quando ela ser lançada, com as skins, minha opinião pode mudar. Talvez eu fique apaixonado por uma Doppler, uma Fade, um aquecimento de aço, uma Blue Chain, não sabemos. Mas de primeiro eu não curti. Se por algum motivo essa faca no CS Gold causou certa estranheza, preparem-se para o que irei mostrar agora, pois junto da Kukri, uma outra faca chamada Twin Blade também está chegando e essa faca aqui causará polêmica. O motivo? Eu não preciso falar muito, assim, ela é completamente diferente de tudo que já vimos no CSGO completamente diferente. Quando o Gabe Follower divulgou esse vazamento, o Vini da Imperial respondeu dizendo que essa faca tinha a mesma vibe da faca do jogo Halo. Halo, pra quem não sabe, também é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. O último jogo dessa franquia, o Halo Infinite, foi lançado em dezembro de 2021. E pra quem acha que a Valve jamais lançaria uma faca dessa, muito semelhante a um jogo que não tem nada a ver com CSGO, bem, é importante lembrar que em novembro de 2019, a Valve lançou simplesmente no CSGO a Halo Capsule. Uma cápsula de adesivos total inspirado no jogo Halo. Então, assim, você concorda ou não, essa faquinha está para chegar no CSGO. Se eu irei comprar ou não, não sei. É, provável que não. De início, o modelo não me agrada. Não me agrada visualmente. Mas... Uma safirazinha, uma bludinzinha, tudo pode mudar Uma pausa, rapaziada, só para mostrar para vocês Essa linda medusa com o adesivo dourado Do Fallen, porém, no Counter Strike 2 Olha que beleza, mano, olha que sensacional E é a mesma medusa que eu peguei Uma semana atrás lá no K drop, Porém, agora no Source 2, ela tá muito mais bonita O adesivo dourado está chamando muito mais atenção E a é skin, que, inclusive, subiu de valor E eu tô falando dela, porque nos próximos dias Eu irei sorteá-la para onde vocês se utilizou O cupom DOG no K drop. então se você já utilizou O cupom DOG, preenche o formulário Se você não utilizou ainda, dá tempo o que Kidrop é o melhor site do mundo para abrir caixas então usa o Noco Pondog, preenche ao formulário porque além dessa medusa tem muita coisa chegando e agora né, com todo esse hype da Source 2 as skins subiram de nível, o que já era bonito tá mais ainda, o link do Kidrop tá aí na descrição e do formulário também além das facas novas, na próxima atualização do Counter Strike 2 ou então em uma das próximas atualizações um novo tipo de skin pode chegar ao jogo no caso, as skins de Zeus e dessa vez não é meme rapaziada temos alguns motivos para acreditar nisso primeiro, agora no Counter Strike 2 você pode literalmente Inspecionar a sua Zeus. E na minha visão, não há nenhum outro motivo da Valve ter adicionado essa nova animação, a não ser, visando já futuramente, colocar ali algumas opções de acabamentos para essa arma. No caso, skins. E até o momento, a Zeus é a única arma do CSGO que não possui skins. Além disso, sabemos também que nos últimos anos a Valve fez algumas atualizações no modelo da Zeus em relação à textura 3D, deixou ela um pouco mais HD, um pouco mais bem acabada. E em outros momentos da história, quando a Valve fez exatamente isso com alguns itens do jogo. Como por exemplo nas luvas Pouco tempo depois Vieram as primeiras skins de luvas da franquia Counter Strike Agora uma pergunta sincera aqui Só entrei vocês Quanto você estaria disposto a gastar no máximo Luvas 15 euros? Pra mim, passou de 50 reais e já virou loucura Cachorro, mas o que é a armadilha de urso? Bem, o Gabe Fowler também encontrou ali alguns arquivos Que mostram que a armadilha de urso estará disponível na versão final do jogo Esse item, rapaziada, inclusive, já havia sido encontrado no próprio CSGO Alguns anos atrás Porém, na época, parece que a Valve não quis levar esse conceito à frente no CSGO Agora, no Counter-Strike 2, a armadilha de urso virá de vez Contudo, não fará parte dos modos tradicionais do jogo Então, não, no competitivo, você não vai conseguir comprar uma armadilha de urso Pra pegar o inimigo não, você conseguirá fazer isso no Danger Zone Que pra quem não lembra, porque eu acho que ninguém mais joga isso Danger Zone é o Battle Royale do CS Sim, o CS tem um Battle Royale desde 2018 Enfim, rapaziada, é isso 170 mil 170 mil, sabe o que é 170 mil? O número de pessoas que faltam se inscrever no canal Para eu realizar o meu sonho Quer é de ter um milhão de inscritos, então por favor Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo É muito importante pra mim E passe aqui todos os dias Em que horário eu não sei Mas passe aqui todos os dias para não perder um vídeo Porque eu estou postando mais de dois vídeos por dia E qualquer novidade, você sabe que o pai tá aqui Ativa o sininho, que assim que eu postar vídeo, o próprio YouTube te notifica, fechou? Tamo junto, manos. é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, rio vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal, cachorro, 337. Falou!